Galera, a gente tá aqui na Drone Show. Nada mais nada menos do que Rafael Ritter, da Drone Modelismo. Rafael, pra quem ainda não conhece o teu trabalho no YouTube, eu gostaria que você falasse rapidinho aí com o pessoal. Vou passar o microfone para você. não vou colocar na sua barba, tá? Vai ficar só aqui. É, pode botar, não tem problema. Não, é postiça? <risos> Fala aí para quem não conhece ainda. Então, é, o canal Drone Modelismo hoje aí é um dos maiores aí do, do YouTube é, a respeito de drones. Né? A gente costuma falar lá mais do segmento Customer, né? que, que é o de maior interesse. Né? É, mas, volta e meia, a gente aborda outros temas, aí, como é, aerolevantamento. Já fizemos é, reviews é, tá. aí de alguns drones, já está aí da linha Enterprise. Né? E está sendo um trabalho muito bacana, está tendo aí uma receptividade muito legal. Quem quiser conhecer é, é no youtube.com é, youtube drone modelismo. Bem fácil de achar lá. Massa, maravilhoso. Rafael, eu queria fazer um convite para você. A gente é de Fortaleza. Oh, legal. Lá. E aí a gente vai estar tá na Feira do Conhecimento, que é uma feira que está mais ou menos. dá é, tá cinco vezes o tamanho dessa, mas é uma feira de tecnologia. Né? E a gente vai estar tá com uma arena drones lá. Se você puder ir. Bacana, fica com o 20, 2022, a gente vai trocar aí o um Instagram. Tá. Se não der 2022, 2023 2022. a gente se vê lá com certeza. Não, beleza. Gente... Manda lá um, um direct, lá like e a gente conversa. <risos> Valeu. Falou, cara.